Boa noite, hoje é dia 28 de 4 de 2014. Queria chamar o professor Jorge a Jacinto para a gente trocar algumas experiência. Bahia e aí, Norton Altair da Silva. Tudo, tudo bem? bem tudo Mais bem. uma vez na fazendo nossa entrevista aí, que é de suma importância para alguns, né? Que hoje nós vamos abordar. É, hoje eu vou, botar um, vou abordar um tema que está se aproximando do primeiro da classe de maio, né? E é um tema assim que não é muito. É, é um pouco familiarizado com o povo brasileiro, mas não muito. Eu queria que você conceituasse para mim qual, qual o conceito de autarquia. Então, antropologicamente, é, autarquia nasceu do grego, do filósofo, né? Filósofo chamado. É, antes tênis ele buscou no cinismo é, o termo autarqueia que significa autossuficiência junto com a puteia que é sem paixão que levou a filosofia estoica, estoica o cinismo que é o cinismo o cinismo ele bate sem dó é, e sem paixão na, Nas questões sociais Então a autarquia ela nasceu Conforme é, Para o governo Para governar Sem paixão Não tem paixão Tem só ali as palavras Ditas pelos membros da autarquia membros da autarquia Exatamente, exatamente. Nessa, nós, nós... É, dentro da autarquia as, as corporações existem. No, no anterior que eu falei, é, as corporações, como a autarquia da igreja, ela tem dentro lá várias corporações. Tem os jesuítas, tem os dominicanos, tem. Dentro do protestantismo tem as autarquias lá dos batistas, dos.. Angus, uh, anglicanos, tem os, os luteranos e se for colocar as autarquias ela tem sempre um superior, sempre superior. um superior dentro da autarquia e a, dentro dessa autarquia é regida as corporações, dentro das corporações e pode existir várias autarquias, como o sindicalismo brasileiro tem Já várias é autarquias. Agora, essa terminologia, autarquia, ela se consolidou de forma muito forte, especialmente na cidade brasileira. Hum. Isso, isso, a autarquia, ela se contrapôs em, mil, em 1634 com o, o, o Rochelot, o francês Rochelot, ele buscou lá, porque a igreja, ela, ela foi a época das trevas, não podia se falar nada, tudo que se podia, tudo que, é, tanto a igreja, tanta igreja protestante, né, como a igreja católica, é, é, eu, só no mundo oriental que é diferente, né então se tinha dentro lá as autarquias que ele buscou, o Ruschiloli, Vivia na França, estava ah, um misticismo muito bravo, né? Inclusive o um ancinismo que eu falei de Pascoal, onde Pascoal combateu o Descar, que o Descar falou assim, a frase dele, né? Ah, sem razão, a razão é a principal do ser humano, sem ela eu não vejo, né? aí veio o tipo, eu sem ela não estou vendo, então Rochelot, ele. Ele, para combater todo o processo das autarquias que pregavam ah, sem ser a, a, a, a eclesiástica, que ele foi para o lado dos jesuítas, que era o novo mundo, eles sabiam que os jesuítas podiam combater e fazer uma autarquia mais forte, que ela estava sendo mais forte, para proibir buscar a escola platônica, que é diferente. A escola platônica, a academia, formou-se duas academias, a academia autárquica, que é do do filósofo antes né? E, e a academia platônica. A, a academia platônica, ela tinha ela tinha paixões, ela tinha ela, ela era ligado ó, só para entender ela para o jardim é, para conversar com os alunos no Jardim de Atena onde Zeus e, e, e Mematéia que era uma titã eles fizeram a, a, os pensamentos mais voltados para o exterior e não pro, no, no caráter do critici, cri, do criticismo critici, da que do cinismo do do filósofo Descartes Descarte. né? o Descartes a razão né eu sou ele ou seja eu sou o argumento que ele disse né penso logo existo ele descartou qualquer sensação e Descartes na época vivia com, com com o Pascoal. O Pascoal, num debate que teve com o Pascoal, ele, ele, o Pascoal ele falou assim: Todos os homens procuram ser felizes, não há exceção. Pois de frente sejam os meios que empreguem, te, é, tendem todos a esse fim. E Richelot não pegou essa ideia. Não pegou essa ideia. Porque a, ele pegou a, a parte. De autarquia a parte de discar. Que ficou mais caracterizado como um academicista de hierarquia e não um academicista livre que o Platão hum. determinava. Você é livre, tanto exterior como interior. Então o Platão, nessa por isso que ah você tem uma ideia platônica. É, a pessoa fala, ah, essa ideia é platônica. Parece que a ideia platônica é, é, o, é a coisa mais idiota que tem. Qual que é idiota? <risos> Qual que é idiota? Uhum. Você? Somente você, hierarquicamente fazendo as burradas? E eu te acompanhando? Você faz uma tese academicista? Com, eu conheço um os filósofo da USP aí, vou falar. Começa com M e, e, e depois a Ah, vou falar uhum. logo. Marilene Shawi. Você pega lá, ela defendeu. Baruch Spinoza e ela pega e coloca o, o, o mestrado que ela vai ser aluno dele, o mestrado que vai ser aluno fazer mestrado dele hierarquicamente ela era autárquica né? então ela vai falar você vai ter que fazer isso, isso, isso, isso então a, a parte científica é, ficou com o né ficou com o depois de um tempo eu, deu um tempo, mas depois o, o Napoleão Bonaparte veio e votou, colocou de novo a parte e, e, e, e veio para o Brasil. E veio para o Brasil, que eu já falei que a família, o, o Napoleão, nos vídeos anteriores, eu falei que o Napoleão era a, a, a, a, a mulher de, de Dom Pedro, a Maria ela era sobrinha de Napoleão. Então eles trouxeram, como falecer a aliança francesa. A aliança francesa era baseada em Richelot. Era tudo academicista hierárquica. Enquanto na Noruega e outros países já fugiu dessa concepção. Porque a, a, não tinha Holanda, principalmente, com Baruch. a Marilene, não esquece que Baruch a, a, é, vivia numa quando ele, ele existia, ele estava ele um, na época um muito liberta, os libertinos, né, os, os, os, os, os, os protestantes libertos, libertinos que era chamado, né, eles, eles tinham a ideia diferente do, do, dos, calvinistas, lá, dos calvinistas franceses que queriam o domínio da igreja e na Holanda um não, Clift não, não não queria. Então, nesse ponto, a Marilene fugiu todo o aspecto de Baruch. Ela não entendeu o Baruch Espinosa, na verdade. Não entendeu, não entendeu o Baruch Espinosa. Só uma observação. A posição do Rochinet, que você estava falando, ele queria executar o que? Ele estava comovido. Por quais motivações? A motivação dele, ele queria o centralismo. Do Estado, porque a igreja estava perdendo poder. A igreja estava perdendo poder. Mas ao mesmo tempo ele queria centralizar o Estado junto com a igreja. Centralizar. Porque o não queria que o, o, a, autarquia, a autarquia não fugisse dos padrões hierárquicos que foi pregado por, por antes, pelos estoicos, né? que tinha uma visão preconcebida que não tinha o homem, não precisava o externo, que depois veio o descate e pegou a ideia, depois quente, mas depois e antes Rochelou que solidificou essa ideia é, da, do, do processo de, de autarquia. Essa é a desol... motivação dele. É a motivação dele. E o pensador que ele mais buscou, que você citou, foi o... Descartes. Descartes. É. Ele logo ele logo existe. Só que em, em torno disso, ele tinha a... Ele queria ter a igreja um, para o poder. Ele queria fazer um acordo com a igreja, é, junto com, com a Nobrea, que eles eram da igreja, que primeiro eram bispos, né? Ele queria fazer uma jogada com a, com a classe mercantilista da época para a França ir avante, porque a Holanda já estava indo. Não, a França não tinha colônia. A França não tinha colônia. Ela não tinha colônia então ela precisava estar de apoio a algum... A, a, a, a igreja dentro desse, o Rechelot juntou o Estado e pregou a autarquia academicista, academicista. vinculada ao filósofo Antisteza. É. E a predominação do pensamento ocidental depois de todos os processos ficou sendo... Então, o processo... aí é, é, Foi uma sequência. A autarquia ela, ela já, já predominante já no, no período da igreja era só a igreja. século né? época a única autarquia, não estou falando no ocidente, né, na, e que nós sofremos essa influência é, da cultura brinco-joraica é e cristã. Então, dentro desse processo todo, ele, ele conseguiu solidificar um pensamento onde a razão tem que ser clara. Mas, ao mesmo tempo, ele deu espaço para a Igreja atuar. Como a Igreja sempre faz, ela faz sempre o um processo de... de é, ou, culturação, ou a ou a culturação. Hoje eles fazem a culturação da música. Da música. Da música né? Você coloca a música porque os evangélicos estavam tocando música. Agora eles vão tocar música. Então eles fizeram a adaptação da renovação carismática para poder nossa botar música, adaptar, porque os protestantes. protestantes. Então eles sempre fazem essa adaptação à autarquia religiosa. A autarquia religiosa. religiosa católica. É, ela, ela continua fazendo Historicamente, isso. Ela Historicamente ela sempre se adapta. e é eclesiástica ainda. É então eclesiástica. nossa escola também é eclesiástica. É autárquica. Então você vem a autarquia, ela vem de cima para baixo não é uma autarquia de platônica o Platão ele buscou buscar falar assim não existe o exterior é necessário entender o exterior a filosofia não pode ficar só na razão mas ela precisa buscar o espiritual também e aí as pessoas ah você é platônico demais quando você pensa assim, um, um, um, uma melhoria. Ah, vamos se igualar. Vamos se, vamos ser todos, iguais. nós somos irmãos, nós somos companheiros. Qual Com, oh, companheiro? Nós somos irmãos. Vamos se igualar, então, ele ele desertou colocando a autarquia, a autarquia do, do filósofo, artista, uh, que é baseado no cinismo, na é, autoconfiança. Você tem que ter autoconfiança. E é só naquele.. Quando ele sai nos hum, livros de autoajuda hoje também, na autoconfiança. A autoconfiança. Auto então tudo baseado na autoconfiança, sujeito com autoconfiança, autoconfiança. Aí que Pascoal delimita. É isso é, que é tá inimigo, na, né? na outra entrevista anterior, se diz que o Braille de teve uma certa divergência esse filósofo acabou de citar. né? É, ele discordou em quais aspectos mesmo de, nessa questão filosófica? Ah, exatamente, porque o, o, a razão, o homem geômetra, você pega a matemática, você pega a matemática e você cria um monte de. Você pega um cálculo, que ok? eu vou falar para um engenheiro agora, vou falar para uma pessoa que estuda física agora, um cálculo estequiométrico. Meu, é uma folha atrás de outra, cosseno, seno, cosseno, cosseno. É. E então, vamos pegar a teoria de Einstein. Então a teoria de Einstein, ela fazer a teoria de Einstein, é pá, pá, pá. sempre chega um finalzinho e não encontra o outro final. Sempre ela acha que vai ser dona da, da verdade. A matemática, eles falam que a mãe da filosofia não é. A matemática não é a mãe da filosofia. A matemática não é a mãe da não, não, não existe isso. Isso foi criado pela razão. Pela razão. razão de de descartes descartes Que é... Eu penso, logo é, existe, logo é existe. É verdade existe. que você afirmou, ou outros afirmaram, não sei, pessoal. Na observação, de que ele fala com o amigo dele, então você venceu? O, o, o Pascal falou O, o, o Pascal falou, então você venceu. Por que você venceu? Porque você é um homem de ontem e a maioria dos homens hoje são de ontem. E eu estou vendo que ele está indo para o homem de ontem, aquele que vê, vê, vê, vai, corre, corre, corre, corre atrás. E vai para a academicista que eu tô vendo Richelot aí, ó, que ele era da época do Richelot. <risos> Tanto que a irmã dele já tinha falado anterior, que é uh, Então, há assim. anos a primeira fase, e agora... E o Richelot trabalhou a França em 50 anos, hein? 50 anos. E aí a Holanda saiu lá frente, que com o Barucay, eu toda aquela parte, parte dos libertinos, né? Para tá que o nosso povo fique um pouquinho em a ciência, poderia dar uma visãozinha, história? O que, que representou o Chou historicamente na França? Em o, termos o pensamento? O, o Richelieu ele era o... O, o Richelot era o um, um bispo Isso. principal de Paris. Era o, o, a peça-chave da que guerra, chave. guerra, que era o, era o país central dominava toda a área da Europa e, e ele tinha o poder da Santa Inquisição o que é a Santa Inquisição? se une várias pessoas e condenam as ideias que são contrárias ao que ele pensava ao que a época o pessoal pensava e Pascoal entrou nessa o livro penso, dele foi destruído né não, pro foi, não foi foi para é, o index o pascoli tinha ele falasse assim, a razão hum. sem paixão meu não tem jeito e ao contrário do outro é, você de a razão sem paixão aí que entra a autarquia a, a autarquia. autarquia a autarquia sem paixão que esses modelos autárquicos que existem no mundo hoje eles são totalmente destruídos, qualquer elo de sentimento humano, de afeto. De Exatamente, que o, o Antítese, esse filósofo, ele buscou no né, cinismo, que é o cinismo, né, buscar na autoconfiança, que é a e a, apoteia, e a apoteia. A é a autossuficiência e sem paixão, que somente a razão, através dos argumentos, que descarga depois veio penso, logo existe esqueceu é, a a parte do externo e isso que mais que mais a, a, uniu a uniu e dogmatizou por é que dogmatizou dogmatizou dogmatizou a questão, dogmatizou a questão e, e o, a questão de Deus ficou ficou de um lado, esse filósofo, o primeiro Aristóteles, ele foi o primeiro, vou colocar, o primeiro ateu, dentro dos deuses lá, ele foi o primeiro ateu, o primeiro porque ateu. Ele, ele buscava através da, da, da, da, do estoicismo, através da, da, da, da voz, a sabedoria palavras que o leigo na época não sabia ler, não sabia fazer nada ele buscava a razão e as pessoas buscavam e aceitavam e aceitavam a, a, a síntese e a antítese e depois no finalzinho a, a síntese, a tese, a antítese e a síntese eles, eles invertiam todo o processo, todo o processo. e colocavam um um falso como verdade e as pessoas é, usavam usam até hoje ainda e ela isso. Fala de sofismo. uma sofismo que ah, por trás do, do aí que o Pascal entra um homem geômetra e o, o espírito da finura ele fala não você tem que ter tem que ter paixão para para o que faz você vai ter que é, a grandeza e não a miséria. Não a miséria. O homem quer ficar parado. O homem quer ficar parado, porque ele usa o cinismo, porque ele usa a autarquia dele. E está uh, dentro do ser humano já agora. Eu isso tenho, que é o problema. Tenho, interiorizou a autarquia. Interiorizou, ele, ficou de, miserável. Miserável. De então, então acertou historicamente relação ao Ah, sim, e aí bateu no descargo. não dá pra colocar razão, porque a razão é faz crescer o ser humano, o outro ser humano acima do outro. E acima aí que eu falei, é, que você vai ver, você vai você tem uma. Você fala de um X. Vou falar aí da, do vácuo. O aí vácuo. o outro, hoje o vácuo já sabe que é diferente. É, não é mais uma coisa vazia. Eu já foi provado que não é vazio e antes já era vazio então aí você uma graduação um filósofo eu, eu não, não dá pra acreditar hoje o filósofo tanto o espiano como outros aí colocando tudo genérico né eles falam palavrão demais é, eu, eu vi vários isso. vídeos de palavrão a Mariana Shaul quando foi de, foi, foi contar a classe média ela colocou, ela falou, meu cara nossa, é isso aí. É essa autarquia é isso aí. Sim. Autarquia. Agora é eu estou com part... um assunto sim eu ouvi atentamente você, e não sei se você vai se, se colocar de forma igual ao autarquia, ou o sindicalismo tem uma vertente igual, mas que você desse um conceito para nós do sindicalismo. Pra nós. Bom, o sindicalismo... Quando nasceu, ele não tinha nada disso. O sindicalismo nasceu na Revolução Industrial, Revolução Industrial. Antes, da, antes da Revolução Industrial, os artesãos tinham o chefe né, e tinham os oficiais. Os oficiais, entre eles, eles eram chamados de companheiros. Companheiros. Companheiros. Então, eles, eles tinham, entre eles, entre eles, e não envolvia o, o, o, o patrão. Era entre eles, os benefícios que eles podiam fazer. Entre eles, na busca de uma, da saúde, na busca da, da casa, na busca. Nunca contra o, o, o patrão. Então não era contra o de, patrão. No, no, depois, lá na frente, aí entra. Bom, o que você, o outro processo que você vai poder falar melhor que eu, que é, que chegou em 1800, então Karl Marx, que eu já falei no outro vídeo anterior, né, sobre é. o processo de Karl que Marx, que a mais um pouquinho e agora, quer dizer, que o primordialmente, sua é... outra vertente, outra vertente, ele não era autárquico, ele não era autárquico, não. A hoje ela o elemento tá humano, o, alemão, o elemento afetivo, as questões sociais eram completamente diferentes. Diferentes, eles, eles, eles trabalhavam as questões que eles é, queriam entre eles e não era, não era obrigatório. Não era obrigatório. Mas só que aqueles que não ele não, não ia ter o, o, o, o hospital que eles tinham, eles tinham os próprios hospitais. E né? então, eles tinha os eles, eles buscavam soluções é, melhores, porque viam que o patrão não tinha.. Era, era, era, era, era, era, uma, era uma época, era o mercantilismo. Era eles, então, foi sabiam, a parte, então. Foi a parte. Entendeu? Era uma coisa natural entre eles formarem essa esse parte dos sindicato, sindicatos. Eles organizavam em ofícios, né? Em ofícios e ali eles.. Botar, colocar, colocavam o que eles queriam e falavam: oh, esse tal, qual, quem fugir disso aqui e tal, tal. Não, dessa busca, então, é uma mudança brusca, então, em então ao sindicalismo. Houve hoje Antropologicamente, então, foi o sindicalismo que teve uma vertente completamente diferente. O sindicalismo de hoje é. Completamente não tinha diferente. autarquia, então. Não tinha autarquia. A autarquia é, existia, mas não um autarquia é, de um líder, de um, um chefe. É mais uma solidariedade, uma rede de solidariedade isso, humana. Isso, uma rede de solidariedade humana. É. Então sofreu bruscamente, <risos> historicamente a questão. É a questão mais de, de solidariedade mesmo. Agora, eu queria fazer uma pergunta. O pensamento... E dentro da Revolução Industrial a mesma coisa. Surreal, depois, depois do período sim, que, que surgiu aí que você vai poder falar, é, mas é, eu falei é, de do Marx, e agora dentro do, desse processo, anterior um pouquinho, Napoleão, ele, ele, aí ele solidificou de vez o, a, a autarquia. O Napoleão Bonaparte Parte se consolidou, mas é assim a questão, é é. quem venceu mesmo foi o pensamento cartesiano. Quem venceu foi o pensamento cartesiano. O Pascal perdeu nessa. Perdeu. Aí ele falou, venceu venceu mesmo. Quando eu digo que venceu o cartesiano, ele venceu em todas as instituições de ensino, venceu em todas as formas de pensamento, sim, sim. formas de raciocínio. Exatamente, que o... Agora pode falar agora, assim, o que que o Napoleão ajudou mais, você... que O, o, o Napoleão ele falou assim, é perigoso, é perigoso fazer ver demais o homem quando ele é. Quando ele é. É perigoso demais ver quando ele é. Então, eu preciso dar um jeito de modificar e fazer uma divisão. Entre, entre os trabalhadores e formar grupos separados industrialmente, Separado, industrialmente. industrialmente com algum, algumas regalias. Né? Então ele, ele, ele se fundamentou nessa ideia? Fundamentou nessas ideias. Então ele consolidou então, o pensamento cartesiano? Ele consolidou o pensamento cartesiano. Então nessa visão antropológica então, sofreu todo esse, esse processo? Ele é, é o próprio processo falou, o Estado é laico. O Estado Sabe? é laico e, que, e quem manda é as autarquias do Estado. E tirou a igreja, mas a igreja continuou a mesma coisa altar. altar. Continuou na França. Só que ele não quis ser coroado pelo, pelo Papa. Né? Mas ele. Então você diria mesmo que desumanizou mais. Desumanizou mais, é. E os modelos hoje autárquicos, o mundo todos os procedimentos para dizer no Mundial? A universidade, a igreja... Isso que as corporações fazem da autarquia, ela, ela é baseada... Estou vendo. Logo, você está existindo. Ó, você está trabalhando. Estou vendo. Estou vendo que você está... Mas você está errado. Vou te mandar embora. Estou vendo o erro seu, não vê a, o lado humano. Por isso que há uma grande dificuldade nos relacionamentos humanos hoje. Entendi. O barato fica sempre interpessoal, e fica difícil o elemento humano ser catalisado pelo outro. É, dentro das... Exatamente, dentro das corporações... De industriais. É das é, O é, é um lugar que se une é duas horas de lazer, horas de lazer, hora do lazer ó, dentro da igreja o um homem passa um desconhecido um pelo outro. Passa na rua, um milhão de pessoas, dois milhão de pessoas. Você, do, dentro de uma cidade pequena, também as autarquias, ela regula, faz os preconceitos, os conceitos, da família tradicional, aquela é família tal, tal, tal, tal, ela é mais... Dividiu feia, mesmo. Que, dividiu, até a família dividiu. A autarquia familiar, aquela fa... a família sólida é mais importante que a família Luiz. Né? Isso. Então a autarquia, você ela. Eu acho que a França per, está per, 50, per, 50 per anos, você diria o quê, vem A França atrasou 50 anos justamente porque ela saiu, o Rochelo atrasou a França, que ele quis inventar o academicismo. O primeiro, primeiro, baseado na autarquia, enquanto a, a Holanda, com. Calvinismo libertino, né? O pessoal fala libertino, pensa que é o cara é libertinagem, cara. É... Não, eles não ele não seguiam, eles não seguiam as regras da igreja. Por isso que era libertino. Eles, Nossa, eram, eles eram eles eram eles eram os conceitos para a igreja. Da igreja. Porque o, o, os calvinistas franceses por isso que continuaram, continuaram junto, junto com o Chilo e junto com o, a parte continuou junto com o catolicismo, oscilou e o calvinismo queria que a igreja ainda se mantesse a igreja ficou 50 anos e a Holanda já saiu com o libertino os, os, os calvinistas libertinos falaram, não, nós precisamos de mercado nós não temos, nós não temos colônia, já saiu para todo lado e nesse contexto que nasceu nasceu o Barucos Espinosa. nós Espinosa. é, o que você deu para o, o mercado está é, bem dado, né então, antropológica, histórica, ensino das paixões, aí hoje nós tiramos a conclusão que seria as autarquias, porque o ser humano se encontra nesse pensamento. Uma pergunta é, eu espero que não seja de tom provocativo, mas se o cartesiano tivesse vencido e a linha Pascoalino tivesse vencido o que, que você acha que seria se tivesse autarquias? Como o sujeito é, é, é histórico, é, Tem uma, uma frase seguinte: é, nada de novo. É, fala essa frase. Não eu gosto bom, de... é O sempre fala que parece que não existe nada de novo. Eu gosto de sol. Um dia vem, outro dia vai, vai ser tudo igual. Mas a juventude ela muda. <risos> e ela muda. Mas ele é original, ele parece que estava mudando. A juventude muda, os pensamentos mudam, o tempo muda. Em antropologia é não dá pra vou prever. fazer prever essa. que eu já falei antes porque, porque, então Mas, hoje hoje o mundo né? se, se eu vivesse como você vai falar dos anos 70 né se eu vivesse né? totalmente diferente hoje né é, ah não tô diferente é, você não é mais o mesmo que a né? ah não, te modifico com certeza e a sociedade dela também é muito difícil o nosso sindicalismo na sua concepção antropológica ela é uma autarquia é uma autarquia baseada na superidade no super, no super homem que o Nietzsche coloca bem claro né? o Nietzsche coloca o super homem é, que vai governar as instituições autárquicas por isso que ele é era condenado ele foi condenado e foi anticristão, porque ele falava assim, mas na verdade não, ele falava assim, Nietzsche. Ele entregava, porque muita gente pensa que Nietzsche é, é existencialista, não, é... isso é. que eu queria gostar de Ricardo, Nietzsche foi niilista ou não? Ele falou do niilismo. Ele falou do nilismo. ele falou do nilismo, nilismo, nilismo, ele falou do nilismo né? que é a desvalorização né, de tudo. Tudo vale. O nelismo vale tudo. E ele falou assim, eu não sou nenhum dos dois. Não ele não falou sou. dos dois. E muita gente acha que coloca ele como niilista e existencialista. Ele não era. Ele fez alguns ele, comentários. Ele viu? falou assim, ele falou várias vezes. A concepção minha de Deus é diferente das suas. Gostava muito, mas... Se eu sou filho de Deus, então eu, sou, eu posso me considerar semelhante a Deus. Então vós sois Deus. Então, em cima e embaixo, eu, a concepção de morte para ele, não existe morte, existe a continuação de cima e embaixo. Então ele tinha uma visão muito hermética e muito, muita gente coloca ele como existencialismo. Foi duro, muito duro. extremado esse colocar em torno da pessoa, ele não mudando a contexto da entrevista, esse estilo de anticristo, é, por que exatamente? Porque surgiu ter dois, três caras ali. É, já o, o Rochelot, ele, foi, ele bateu no academicismo. E tanto que ele ele foi contrário a tudo o que tinha de acadêmico da época. Ninguém, quase, ele, ele não era, ele ia foi uma escola, ele ia falar do, da verdade que, que tal coisa E todo mundo fugia porque ele não, ele voltou lá pro, pra Platão, né? Ele voltou, buscou o externo. Ele buscou toda a parte lá da externa escola. É, ele não veio, ele, escola ele não beira. É, a escola grega ele não pegou o, o, depois Aristóteles a lógica. A lógica ele, pegou, ele foi buscar todo o processo anterior da mitologia. Ele estudou a mitologia pura. E né? que ele não chegou na lógica aristotélica. Não, ele não quis a, a, a lógica aristotélica, a razão, né? a razão plena e a razão de de cá, ele falou, não dá para chegar ao ser humano, não consegue entender só a razão. Ele tem que buscar lá antes de Aristóteles, todo o processo de entendimento do inconsciente que ele existe, que ele logo, existe. portanto, se existe Deus, ele falou, se assim, Deus existe, vós sois Deus e eu também sou. Não a igreja que acha que é com que é, que os dogmas dela. Isso Nietzsche está bem claro no livro, mas só que o, que o pessoal. A... mas só que o pessoal vê sempre como Nietzsche coloca ele como a autarquia. A autarquia colocou ele, as autarquias... Em caso, autarquia na concepção de Nietzsche seria a escravidão máxima do Senhor. A autarquia com Nietzsche é a escravidão máxima. Máxima. É, eu gostei de ver essa visão antropológica, né? Isso tem alguma é coisa que acertar, não é, em dúvida, né? é, agora, para o nosso público, agora a parte do, do dia que vai vir aí, é, o a parte do, do sindicalismo brasileiro é, veio, com, né, veio com todo com todo pensamento da aliança francesa, Sim, que já era já era academicista é, autárquica? Autárquica, com certeza. Autárquica? É o, é, autárquica geral, né? Você pegar, aí vem... Eu, eu, eu, imagina só, o cara para o fazer uma invenção hoje, ele não pode fugir da concepção do, do chefe de engenharia. Ele tem que seguir altar, né? a autarquia, ele vai ter que seguir aquele... Se ele tem outra ideia diferente, que pode ser aplicado ele não tem os instrumentos, porque o chefe da autarquia quer seguir aquele, tem que, seguir aquele que ele errando, que é a escolástica, faz bem, muito bem isso. É muito bem isso. Mas você não acha que os modos de produção capitalista influem muito dessa decisão? Os modos... De... Não. É, é, é, no, é, é diferente. É complexo. É, se, se, eu, se eu pegar a partir de, de que surgiu a partir de Marte e de, de Gramsci, você vai é falar é dele, né? Gramsci, você vai falar dele, que, não, que não, vai entrar na hora de, de, de formação do sindicalismo brasileiro. É o momento é seu. Então, nessa hora, nessa hora, juntou todo o processo de ilusão socialista. Então, o o, e, e dentro do processo aí apareceu a Revolução Russa, o mundo ficou complicado. É Consolidou as instituições. Ou a instituição laica, que era pelo lado, é, pelo lado do, do, do, da ditadura do proletário, o, criou a classe. Os sintomas de classe, né, o sujeito é, é, pertence à classe trabalhadora. Ora, a classe trabalhadora, eu trabalho de um jeito, certo? Eu faço tal coisa. Eu sou menos preguiçoso, eu sou mais ativo, eu sou menos ativo. E enquadrou o ser humano numa classe onde não pode haver uma negociação que não seja individual, sim em classe. Aí complicou com o com, Gansky. Com Marx. É, com Marx, que aí a autarquia ficou baseada na autarquia da classe, Sim. então existia é a autarquia das classes. Sim. Agora, em relação ao Blaise de ele deu uma contribuição extraordinária, e você tem alguma coisa que eu sentava então, o que ele fala assim, malgrado, da... é malgrado Malgrado é a visão de todas as misérias que nos tocam, que nos pegam pela garganta. Temos um instinto que não podemos reprimir, que nos eleva. As instituições, baseadas na autarquia, ela nos deixa parado. Aí ele fala assim, aí que ele critica: o homem tem sempre ficar parado dele que fizer o, o impulso. Hoje, a guerra intestina do homem entre a razão e a paixão. É o um grande conflito, é a matéria e espírito. a matéria e espírito. Essa é a que ele não foi compreendido e que ele deixou rebuscado porque ele sabia que havia, havia o index e ele ia morrer, a irmã dele alterou, mas ele botou umas fases, umas fases que as, as pessoas na época não entendiam nada, né? então ele ficou mal compreendido. Se eu, ó, só se tivesse razão sem as paixões, só se tivesse as paixões sem a razão, mas tendo ambas, não pode ficar sem guerra, ó, não podendo estar em paz com uma, senão entrando em guerra com a outra, assim está sempre dividido, o contrário é a si mesmo, é isso que acontece com hoje, o que está acontecendo com o ser humano, a razão, né? Isso predomina de uma forma extraordinária e as emoções e os sentimentos ficam anulados. E quando é. o ser humano busca o subterfúgio, busca os divertimentos para substituir aquilo que falta para ele. Então o Bairro Espacial coerência nessa questão, né? Ah, isso, coisa infelizmente, colo, é, infeliz, ah, infelizmente colocaram o Pascoal, que eu já tinha falado, colocaram ele como racionalista. racionalista. E as coisas você resolveu na noite, que você deixou então a posição clara, que Nietzsche não é não tão ateu como o mundo pensa, e que ele não era ni, niista, e que ele tinha uma vertência talvez mais religiosa. Ele foi tanto Não que, forma que É. Cultural. O que ele ele nasceu no contexto da Alemanha, a Alemanha. A Alemanha vivia já, já começava ao centro do, do, do, do pensamento que tava lá, né? Você tinha ele foi para Viena. Viena tinha lá ele foi ele foi com Berth, Berth, eu que era. foi professor de, de Freud. Foi professor é, de, de Young. Mas os dois eram judeus. Os foi dois ganharam judeu. muito dinheiro porque eles sabiam trabalhar. Quando ele trabalhava com hipnose, era cabala, eles não ele Para ganhar dinheiro, eles esconderam a verdade. O Freud como também né o yang nem tanto o yang já desmascarou tanto que os dois se separaram eu acho então e o e nietzsche foi o, o a chave para boef né o, o professor do freud que os dois se encontraram na, o nietzsche ele foi o, o verdadeiro pai da, da do pensamento do ser humano como si próprio como uma elevação de um ser superior Igual a Deus, porque ele é feito por Deus na concepção, ou por todo poderoso, ou tudo na concepção. Né? Então, por isso que ele tem a face: vós sois Deus. Mas, é, Deus. Aí a igreja falou: é, como é que pode você ser Deus? Ó? Aí quebrou quebra o paradigma das eu igrejas, paradigma cara. Da igreja. Que é você, você e Deus, eu você sou e Deus. E as questões Dos, do você tem alguma coisa a acrescentar mais? Dúvida. Não, não, agora não, agora é só com você, agora que é a partir de. A partir é, de. Aí a, aí a maçom. pergunta que eu faço para você, né, é, dentro disso aí, como é que se você vê é, a questão do sindicalismo? Como é que.. Então, tudo volta à tona aqui. Você fez uma análise histórica das uhum. autarquias. Né, das autarquias. É do Brasil, né, e aqui também nós tivemos um grande problema aqui na nossa sociedade que vai de conta dos seus pensamentos, os seus pensamento. embora nós somos um mundo mais pós-moderno, né, é, mas a gente não observa que os problemas são os mesmos, eles são baseados no academicismo extremado, aqui nós tivemos... É, alguns pensadores que, de alguma maneira, influenciaram muitos intelectuais no Brasil. Poderíamos citar o caso aqui de, no, nos anos 80 e 90, o caso do, de um grande filósofo hein, que escreveu 36 cartas do que era italiano, era o Gramsci, né, e uma influência predominante na esquerda brasileira. O Gramsci nesse, nesse, nesse contexto também teve um oposto também, né? Quer dizer, o o né? liberalismo. Assim, senão vamos chegar nessa parte. Mas acontece que o Gans, ele se transformou em um pouco perigoso, as ideias dele ficou um pouco deturpada pela esquerda brasileira. Né? Ele pregava a hegemonia total do povo, como se fosse para se transformar toda a sociedade, baseado naquilo que, é, que nós temos que falar mais uma vez no marxismo, mais uma vez, que alguns querem esticar que deformado ou não, mas influenciou uma grande, bastante grande no Brasil, e ano tivemos até o resultado de diversas pessoas aqui que foram influenciadas por ele, é o caso específico de alguns intelectuais, como Francisco de Oforce, Suplicy e, e tantas outros, mais outros. Marilhano de Chaui. Marilhano também viu na fonte também dele. E aconteceu que não deu em nada. Pelo contrário, conseguiu criar uma, uma brecha para criar uma aristocracia sindical, alto que passa a se acender mais socialmente. Autárquica. Autarca, e provou que, que, ele, que, ele, que, que ele tinha escrito nas cartas dele. Era o poder pelo poder, sem projetos de poder. Quer dizer, ele ajudou não aperfeiçoando absolutamente nada e foi um fracasso e o PT para jantar mais somar essa ideia mas já começou lá não, em mil, já mil e mas, no em já mas 1970, mil com já com já a, a evolução russa já começou é. né sim mas aqui no, nós estamos falando o contexto do Brasil então, assim, mas o começo dela começou em mil o, o, o, o pai de... dele o pai dele o, o da família dele já era amigo de Lenin já tinha uma é. influência lá só que a vertente dele lá já foi mais diferente Hum. Né? E aqui no Brasil e a aqui vertente. Não. a vertente ficou mais concentrada. A ditadura militar conseguiu afastar o material humano contrário a ela, do físico na rua através das repressões. Mas não conseguiu tirar do meio intelectual, que ficou predominando as grandes universidades aqui do Brasil. É, então e e... complicou uma geração, geração de mais jovens pensadores que começou a pensar e entrou nesse sonho utópico, marxista também, que é utópico que não levou absolutamente nada, pelo contrário, conseguiu levar o PT, a dificuldade que o PT teve no poder e chegou também sem nenhum projeto. Nada. E é, o Lula é do sindicato, É, o sindicato. Né? Autarquia do também. sindicato. E aconteceu uma coisa mais, mais dramática, que o estado, ficou, o sindicato nosso ficou atrelado ao estado, criou uma aristocracia sindical, onde representava só um setor da sociedade, quando a maioria Estava excluída, ela representava só o setor da classe operária que estava até mais privilegiada né, época de 70. Nesse processo, por exemplo, se uma negociação do Petroleiros, por exemplo, é negociada, vale para o Brasil inteiro. E que vale para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, aí como é que fica um, um operário que Não. mora em São Paulo, Não. que tem um poder Não. que, que, que gasta-se muito mais? É, fica a visão ficou simplesmente sindical operar operar. O PT sempre teve uma visão... Mas o PCB, também, o PCB tinha. também tinha. O PCB também tinha a visão. Aliás, até a de 2000, Aliás o Ramos influenciou de sob maneira. O PCB também teve essa bastante influência dele também. A gente fala mais caracterizado do PT porque ele chegou mais próximo ao poder. Ele, ele chegou, chegou no, no poder, poder, né? Mas Embora só que, que já tinha anterior, já tinha, ou já tinha o academicismo, já está já já, já já tá influenciada, influenciada já, pela ideia de... Né? Então, Aqueles hoje que, que, que eles não querem... O Júlio Prestes. O Júlio Prestes é uma outra questão. Ele já era marxista, já Martinetista. Martinetista, de uma linha nacionalista, pós virar depois marxista. Mas ele não teve contato com essas ideias... Né? Do sindicalismo. Do sindicalismo, não. Então, no, Brasil, no, no, no caso, o, o, o, o nosso sindicalismo é é atípico a qualquer outro... Ele é atípico a qualquer outro, porque ele, ele se credenciou a defender só uma classe. Uma classe que já estava até privilegiada, a ser operário, que já estava um bem, que São Paulo nos anos 70, 80, que a economia do país estava boa. Quando ele olhava outros setores da nossa sociedade, ele não representava. Ele representava só um setor, por isso que ele foi mais combativo, mais forte, e muitos que aproveitaram se subiu na ascensão social junto com o mundo que foi junto ao poder, junto com ele. Mas é aí que entra, como é que entra a classe médica, tanta marulhena de Saúl e falar que. A... a classe média, a, a classe média que ela tanto fala, é a que foi formada lá dentro da USP. Ela foi ela da, formada lá dentro ela da, foi da USP da US, formada e critica, junto ele... com essa turma toda com essas ideias todas, inclusive você pode ver os debates dela sempre existe, só que eles, hoje, eles não têm coragem de afirmar que eles abraçaram essas ideias, que eles formaram uma geração, eles ajudaram o, a formar a, o, o PT. Eu, o, o Paul Singer, né, o, o Paul é... Singer, que é tipo um empresário moderno, também o outro que abraçou também essa ideia, também saiu, eu faço sessão, alguns sociólogos aí conseguiu perceber a tempo que o negócio ia mais... A, o Hélio também saiu, também é... foi, então... Não, o saiu a, bem a, antes... A né? Maralena hoje, que esse ataque raivoso dela em relação à classe média, ela tem que analisar os seguinte, que foi a classe média do Brasil que impulsionou todo o mundo econômico e social aqui, a classe média tradicional, que ela chama de burro conservadora, que se não fosse essa classe média, essa classe média aqui, o país nosso estaria em condições piores, piores condições. E que a maioria não teve condições de colocar essa máquina para do capitalismo. Eu acho que ela foi infeliz, reacionária, conservadora. A hora que ela atacou de forma violenta a classe média nossa, esquecendo que ela é produto. Que ela formou é. os filhos da classe Eu, média. E o mais duro de é tudo que uma geração de filósofos brasileiros de filósofos, que, que seguiu o marxismo e a ideia de descarte. E, e eu vejo nos jovens hoje, a, a hora que você fala assim um todo, eu não estou falando de igrejas, hein eu falando, ele, não, ele não analisa os pré-socráticos anteriores, ele não é, a não concepção pré-socrática pré não. E eu tenho uma acerto de pressentimento que a Mariana Chorri assumiu a posição de Spinoza porque ela não quis se caracterizar como marxista, mas no fundo ela sempre teve a alma de marxista. De Spinoza ela não tem muita coisa não. ou e ela, ela se esquivou um pouco. Eu acho que ela deve ter uma confissão de uma meia-culpa, porque ela foi uma dessa geração que ajudou a formar toda essa Vendeu cultura. livro para nada. Vendeu bastante lá. livro para classe média. Se deve à classe média. O livro filosofano dela, ah, sabe, o filosofano dela. sabe quando vendeu? Sabe quando vendeu o filosofano bastante. dele? Vendeu uh, no, no Brasil, vendeu 30 milhões de então, cópias. Bem. Agora ela vem para cá classe média, ela tem que fazer uma meia culpa foi a classe média que levou lá, ela formou a classe média e, se, e foi a classe média que ajudou o Lula a chegar ao poder, que se articulou com ele sobre todos os pés da qual ela foi um dos autores ideólogos também da, do PT. Hum. É, então ela. E o Verforte? saiu. O também tem, tem cubo porque ele era, era, era menos expressivo, mas ele estava meio como fundador. Tanto os congressos que o PT teve, em 70, 80. Vão discutir todos os aspectos, não foi discutido o modelo econômico, nem a reforma tributária, só o aspecto biológico. Para fazer cabeça filósofo. dos alunos. Para fazer a cabeça dos alunos e colocar essa massa Escolar recomendação. O que aconteceu? Hoje se credenciou um sindicato que chegou, levou o poder lá, só que hoje as outras classes, hoje ficaram, ficaram subalternas, porque ficou concentrado. Ele só recebe aqueles. E as verbas que são dadas ao sindicato os, os militares, eles, quando eles tiraram, colocaram, falaram sindicato, deveria ter tal coisa, eles queriam é, um milagre brasileiro, né? Aí for, formou-se toda a industrialização brasileira. Exatamente, telecomunicações. Aí, telecomunicações e outras coisas mais. E Aí por isso, o povo tem um pouco de saudade deles, né? E a economia e, do, do país estava bem. bem. Aí veio em 82, Aí a, a, não se podia falar, anteriormente não podia falar do comunismo, que você falou, não podia falar nada, era repreensão. Era repreensão não, não, não era Não assim. se tinha ideia, e daqui a pouco, em 82, começou a abertura, né, a anistia começou a aparecer os professores, eu mesmo tive um professor,